Nessa segunda-feira será dada a largada para a programação da Semana Mundial do Meio Ambiente. Essa programação foi especialmente criada para que você possa participar, se envolver nessas atividades de restauração dos ecossistemas e conhecer as atividades que já estão em curso e aquelas que serão lançadas. Nós estamos sintonizados com a década da restauração de ecossistemas, que é a pauta proposta pela ONU. Durante uma década inteira, o mundo estará voltado para garantir que se recupere, que se façam trabalhos de reflorestamento, que se possam criar novas unidades de conservação. Se você acredita que a recuperação da biosfera é necessária para um reequilíbrio da nossa vida no planeta e principalmente para garantir a nossa sobrevivência, veja como o Estado pode contribuir e como você pode dar a sua contribuição. Participe da Semana Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco.